Aí é onde eu descobri, né? É um valor simbólico mesmo, que eu, como eu costumo falar, né? É bom que não fica muito puxado na cabeça do filhote, né? É, é um tempo assimilar, né? Exatamente, é importante. Pronto, 5 minutos de intervalo. Aí agora você faz a mesma sequência, só, só o do ano. Aí coloca 10 mole e 10 filhadas. Fechou. Ah, entendi. Aí depois, depois dos 10 mole 5 de silêncio de novo. 5 de silêncio de novo, é isso?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 vocês vão ouvir como ficou essa edição aqui para o nosso cliente escute aí presta atenção para vocês entender como ficou essa nossa edição tá aí escute aí